Meu nome é Melissa e me assistir ainda é de graça Recebemos a notícia de que o canal de streaming da Disney Disney Plus ou Disney mais não sei como é que eles vão chamar aqui no Brasil chegará em terras de bolsolândia. E existe a projeção do financeiro de custar por volta de 29,90 facadas que não foram reais, mas elegeram o um presidente. Só que isso não é toda a questão. Vem comigo que eu vou te explicar. Se você conhece este canal, você já sabe que eu tenho uma cruzada pessoal. Contra o conglomerado da Disney, não é? Em todos esses anos fazendo vídeos na internet, sempre que possível, eu critico a Disney enquanto empresa. E como resultado, ela está cada vez mais rica e eu estou cada vez mais velha. Então, estamos aqui em mais um vídeo para a gente fazer o quê? Questionar a ética, moral e bons costumes da Disney como conglomerado de entretenimento, mas também como um holding, não é mesmo? de entretenimento, que afinal de contas ela vai segurando para si, ela vai juntando coisas, ela vai pegando tudo e vai controlando o que a gente pode ou não assistir. Antes de falar sobre as concorrentes de valor de mercado, eu queria dividir com vocês quais são os planos sombrios da Disney para o mercado brasileiro, porque aqui no Brasil eles vão fazer uma coisa que não fizeram em nenhum outro lugar. Eles vão centralizar todas as suas produções apenas no Disney Plus. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles vão retirar do catálogo de todos os outros streamings seus filmes e séries. Isso significa dizer que nada que tenha o selo de Star Wars será possível de ser assistido a não ser pela Disney. Então The Clone Wars, a trilogia antiga, nova, futura, spin-off, tudo vai estar enfiado no Disney login e etc. é todos os filmes da Marvel, todas as séries da Marvel. Eles já começaram a fazer isso um tempo atrás, quando decidiram não renovar, certo? Com a Netflix, o contrato para produzir as séries que eles estavam fazendo, os defensores, né? Os defensores, Jessica Jones, Punho de Ferro, Lucky Cage, Demolidor. Eles decidiram, já naquela época, que não fariam mais séries, tá? Porque já estavam de olho nesse mercado de produzir os seus próprios originais. E aí a gente fica contente que vai ter WandaVision, que vai ter um monte de coisa legal, poxa, que bacana, mas só no Brasil isso vai acontecer. Em nenhum outro país eles tiraram, eles controlaram o que, que as pessoas poderiam ver fora do seu canal pago. Mas além disso, além dos streams, ela também vai retirar dos canais de TV a cabo o que é muito bizarro, porque você não vai poder ver nada do grande conglomerado Disney na TV a cabo a não ser pelos canais da Disney e pelo Disney+. Isso se eles continuarem mantendo os canais da Disney na TV a cabo, porque com por esse plano por sei lá, se eles não vão cancelar os canais da Disney nas TVs pagas, porque pode ser que na cabeça deles seja mais interessante cobrar pelo streaming. E aí, isso é um tiro na concorrência porque, por exemplo, acho que a Telecine tem os filmes da Marvel, né, ou Globoplay, algum desses tem os filmes da Marvel lá, e aí não terão mais. Então, além de você ter esse concorrente direto pelo seu dinheirinho, você vai tirar do catálogo dessas outras empresas para concentrar apenas em você. Isso já seria bem ruim se, além disso, eles não decidissem parar de vender mídia física no Brasil. Ou seja, DVDs... Blu, DVD porque é da minha época, né? Fita cassete verde, DVD, Blu-rays, não serão mais vendidos na sua loja de conveniência mais próxima. Eu acho muito doido tudo isso. Eu acho que é um tudo ou nada. Eles estão apostando muito nesse canal de streaming que não é exatamente uma cultura de todo popular brasileira. Não quer dizer que a gente não tenha muitas assinaturas da Netflix. A gente tem um monte de assinaturas da Netflix. A gente está criando essa cultura do streaming. Mas a cultura da televisão no Brasil ela é muito forte. A cultura de comprar e ter a sua coleção de CDs, DVDs e fitas verdes da minha época ela é muito forte. E aí eu acho que rolou aí um problema seríssimo de pesquisa de mercado, porque não consigo entender como tudo isso vai funcionar nesse canal de streaming que vai custar quase 30 reais. E além desses 30 reais do Disney+, a gente ainda paga um monte por todos os outros canais de streaming. né? Note que os outros canais de streaming, fora a TV a cabo, que muita gente tem, porque né, essa cultura da televisão ela, né, existe entre nós, e muita gente assina a TV a cabo para ver jogos, principalmente né, as coisas de esporte, que a galera tem bastante hábito de ver pela televisão. O básico da Netflix custa R$ 21,90, sem direito a HD, 4K, eu acho que tem outro valor para ter direito a isso. Então se você quiser assistir as séries originais da Netflix, e qualquer conteúdo da Disney, você tem que ter aí R$29,90 mais R$21,90 da Netflix. E aí você gosta muito do conteúdo da Globoplay, você quer assistir Killing Eve, você quer assistir o Chicago Fire. Minha mãe é louca, minha mãe assiste Chicago Fire, Chicago PD, Chicago médio Chicago Veterinário, Chicago Puteiro. Toda... Tá em Chicago acontecendo, ela tá roda Olha da uma coisa enlouquecida. Tem na Globoplay, você gosta muito da Globoplay. Globoplay custa por mês R$ 22,90, mais caro que a Netflix. Mas num plano anual vai para R$ 19,90. E aí você também gosta muito da Amazon Prime porque você quer ver The Boys. Você acha The Boys incrível, Acho um saco. Eu assisti a primeira temporada, achei legal na época, não lembro de nada do que aconteceu, então não vi a segunda, que pra mim é assim. Se eu não lembro do que aconteceu na primeira, não marcou. Vamos trazer outras coisas da vida. Mas não é sobre meus gostos esse vídeo. Esse vídeo é sobre valores. E o valor da Amazon Prime é R$ 9,90 por mês. Com direito ao quê? negócio aí do Prime de entregas, que é um outro negócio muito doido que é para a sua vida real, então você compra livros na Amazon físicos, tá, porque eu sou da época de ler cagando, então eu preciso do negócio de virar a página, até porque se o livro for ruim eu já raspo para limpar a bunda, mas enfim, e aí você pode comprar os livros e ele vem com frete grátis para a sua casa e eu fiz isso na quarentena, fiquei muito contente, não que eu tenha Amazon Prime, tem a internet tá ali atrás da câmera olhando eu falar essas atrocidades, a Google Play também é dela, eu também assisto, porque afinal de contas a gente tem amigo para quê? para usufruir. E aí você gosta muito de ver filme? Essa é pessoa que é de ver filme, você quer ter telecine também no seu streaming. E aí você não tem TV a cabo, porque se você tiver TV a cabo você pode acessar tanto Telecine Play, quanto o HBO Plus, não é isso eu acho o nome? Enfim, você pode acessar o conteúdo da HBO e o conteúdo da Telecinha. Eles custam mais de R$30,00 separados, porém, se você tem uma TV a cabo, você pode utilizar lá, usando o seu login da TV a cabo, para assistir o conteúdo deles. Que no caso da HBO é todo o conteúdo da HBO já criado, desde que a HBO começou a surgir, é bastante coisa. Somando tudo isso, não sei porque eu sou péssima de matemática, mas dá muito mais dinheiro do que eu estou disposta a gastar para ter entretenimento. E alguém vai virar e dizer, mas é muito simples, Melissa Lorenzi. É muito simples, nós vamos voltar. A pirataria vai ser torrent à torto e a direito. Calma lá. Primeiro que a Netflix desacostumou as pessoas, certo? Quando eu digo as pessoas, são todas as pessoas da sociedade. As pessoas não estão mais habituadas a procurar torrent por aí. E a Netflix é uma empresa que meio que tá cagando, porque ela trabalha com negócio de assinatura, então ela permite muita coisa fácil de ser buscada pelo torrent. A Disney, como a gente percebeu, ela quer ter bastante controle, uma coisa meio fazanal, Freud explica sobre o seu conteúdo, então é bem possível que ela derrube ou ajude a derrubar sites de hospedagem de torrent, porque a gente já sabe a dificuldade está sendo achar as coisas em torrent. E aí você vai me dizer, mas Melissa, tem streaming O streaming faz esse trabalho para você, de procurar as coisas. Também não sei o quão a Disney, com esse poder que ela tem, não pode ajudar a derrubar o streaming em algumas localidades. Não sei como é que seria no Brasil, porque aqui é meio que terra de ninguém. As coisas da pirataria. Eu jamais diria para vocês piratearem alguma coisa na internet, porque é ilegal, né? Tipo... Não que eu ache moralmente questionável piratear a Disney. Eu até poderia dizer que é bela e moral, mas não vou dizer porque seria o que? Incentivar vocês a fazer uma coisa que não é. Correta. E eu não posso ser esse tipo de drag Imagina, eu tenho que ser correta em todas as minhas atitudes. Por isso que eu pago os outros. Mentira. Eu acho que tem uma questão louca cultural que a Disney já fez meio esquisito. Porque, de fato, eu vou repetir, é um ou tudo ou nada. Porque o brasileiro médio, normal, todo mundo, pessoas comuns, não tem o hábito do streaming e também não tem o hábito da pirataria. Então, são dois hábitos estranhos. Porque, né, você vai ter que adquirir um deles e... Pensando em quem talvez seja o público alvo dessa Disney Plus, são pais que querem deixar seus filhos assistindo coisas no tablet enquanto fazem qualquer outra coisa na vida deles, menos cuidar daquela criança. Né? Eu conheço, vocês conhecem, todo mundo conhece aquela pessoa que pega um tablet e dá para criança seis meses falar fala, a criança cresce. Ela sabe falar, mas ela já sabe fazer aquilo ali. Ela não sabe piratear um torrent, mas ela sabe mexer num aplicativo para ver. Né? Desenho. Então, veja bem. Tem essa coisa aí de apostar nesse público. Mas também é apostar o quê? Que o brasileiro tem dinheiro pra pagar isso porque eu acho muito louco. Porque a gente tá no meio da pandemia mundial ainda. Muita gente não acredita. Muita gente age como se não, mas nós ainda estamos numa pandemia mundial. Um monte de gente não está com emprego. Estamos numa recessão fodida tanto no Brasil quanto no mundo, mas principalmente no Brasil, porque um país que tem um presidente, que é o Bolsonaro você tem que estar fudido de todas as possibilidades possíveis imaginárias, então aí estamos todos bem fudidos de grana e você joga uma empresa querendo entrar nesse mercado muito já mexido, porque a Netflix tinha lá as, o seu controle, seu poder, sua prioridade, que chegou primeiro nessa situação, você joga mais um desses valores eu não sei o quanto isso pode dar certo. Eu não sei o quanto isso vai fazer as pessoas migrarem da Netflix para Disney Plus. Eu não sei de fato. Eu não sei se as pessoas vão pagar tudo isso e TV a cabo. E aí a Disney tem cara de TV a cabo, então ela perde de um pé para o outro. Eu acho que a gente não vai perder a cultura da televisão tão cedo. Não importa o quão fácil, prático seja, ter o aplicativo na televisão. No final das contas, o que, que eu torço? Eu torço para Disney se fuder Eu torço todos, eu vou dormir hoje, com essa roupinha aqui, que nem a minha, que eu peguei emprestado também, eu vou dormir hoje pensando, ai tomara que a Disney se foda muito, <risos> e tem que desfazer todas as atrocidades, porque o que eles estão planejando para o mercado brasileiro é uma grande violência, tanto com os competidores, né, é um marketing super agressivo, uma concorrência super agressiva, mas também com a população, porque você meio que sequestra o entretenimento das pessoas para si, meio que obriga elas a contratarem unicamente o seu serviço, quiserem aquilo que você produz. O que faz bastante sentido para a Netflix, porque a Netflix está produzindo conteúdo novo agora. A gente está falando de uma empresa que tem produzido coisas há quase 100 anos, e aí, você está pedindo para que as pessoas abandonem tudo aquilo para poder assistir as coisas da nostalgia delas. Enfim, esse canal tem falado bastante sobre a Disney. A conclusão que a gente tem é o que? Dia 31 de outubro vai ter uma lua azul, tá? No meio do Halloween, faça a sua maldição pra tudo errado, pra eles não consigam nada disso. É só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali enquanto já estou o quê? Absolutamente revoltado, abrindo um aplicativo de pirataria, Polícia Federal, que sistema. Ai, cara. É brincadeira, Polícia Surpresa. Eu nem sei usar esses aplicativos como o Stream e o YouTorrent. Eu, são coisas que na minha idade, um pouco avançada, eu não sei usar essas coisas, eu não faço nada disso, eu sou uma cidadã absolutamente exemplar, entendeu? E se eu não posso pagar, eu não consumo as coisas, até porque a gente sabe perfeitamente que... As pessoas que são donas da Netflix, da Amazon e da Disney precisam muito do meu dinheiro, da minha assinatura, porque sem eles eles não vão conseguir o que? Manter o seu padrão de vida.